Bom dia, bom dia, bom dia. Vou fazer mais um vídeo aqui agora. Tá aí, ó. Aonde minha moto caiu. Que deu aquela nozinha. Eu vou na casa do... Juan agora tomar um... Um tereré. Depois eu vou jogar um... Uma partida de... Free Fire mais o Nicolas. E eu, o Nicolas, hoje nós vamos dar uma volta de de XJ na entrada da cidade depois parar e tomar um, um refrigerante hoje é terça-feira feriado, dia do evangélico cidade bem, bem parada hoje A cidade bem parada hoje Hoje tá bom pra andar Menos risco Sem moleque na rua É isso aí O vidinho vai sair curtinho hoje Vou Tentar fazer um vídeo só de 10 minutos Aí é boba demais, viado Eu gosto, hein Só não pode aparecer ninguém na frente Tiozão abre lá na ponta Puta que pariu Essa aguinha aqui, cara De vez em quando Dá uma deslizada O que, que o tio tá fazendo com a garrafa de água na antena? ovo de espigão é meio doido. Olha o nío. Ah, pegou uma olhadinha lá pra ruim, Tinha fumando mais do que Bobinho, quando come uma anha. Se eu tivesse falado do no nome da rua, eu sabia qual que era? ela vai ficar aqui fora, não? Não vai ficar aqui fora, não. É, tá ligado lá, ó. Olha lá você aí, ó. Dá um tchau pra câmera aqui, ó, vai. Aqui não, tem que dar pra cá, ó. Pra cá, ó. Dá um tchau pra cá e olha. olha ali. Dá um tchau pra cá agora. Aqui, ó. Aqui, pra câmera aqui, ó. Aqui, ó. Dá um tchau. Aí, ó olha lá você aparecendo, ó. Ó. Viu? Foi embora agora, né? Vê. É. Não, tá ligado, ó. Não, coloca não. Aí vai chujar a, a lente. Deixa eu ligar agora. Vai é, ligar a É, ligar vai fazer barulho. Viu? Uai, você tá correndo, rapaz? Acelera. Acelera aqui, ó. Acelera. galera <risos> <risos> daqui a pouco sua mãe vai bater em nós <risos> Vou embora, tchau pra você Tchau, toca aqui Tchau pra você Beleza Aqui da casa do Juan A polícia aí Tem um chau chauzinho aqui pra me atrapalhar o cachorro é foda hein, cara? O cachorro faz a gente tremer na base vou ver se o Belin já chegou em casa e chama ele para editar esse vídeo que vocês estão vendo agora falou que me ajudou eu a editar os vídeos mas ele tá muito vagabundinho, cara. Começou a trabalhar agora. E não tá me ajudando, não. Desculpem, é que tá cansado. Uma tampa o ouvido, a outra manda cortar. Vai entender. Tô chegando aqui na casa do Belim. Um abraço aí para todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreve no canal. Tchau. Até o próximo.